Oi, novo banhado construído, vamos acompanhar o enchimento das lagoas e o que é que está acontecendo aí com a vida chegando. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. No vídeo de hoje a gente vai acompanhar o enchimento dos laguinhos, a chegada de água é, que vem do filtro biológico, Vai enchendo um laguinho, a água vai percolando por baixo, vai enchendo o segundo laguinho. A gente vai ver que a água está ficando esverdeada e o porquê disso. E vamos perceber também como é que... Quer dizer, nós vamos acompanhar isso, a chegada de novas vidas nesse lugar. Estabelecendo aí um paralelo com o que acontece quando um ambiente é degradado ou ainda não tem vida. Por exemplo, quando surge um novo uma nova porção de, de terra, ou de, de solo, ou de paisagem, após a explosão de um vulcão, por exemplo, o derretimento de, de lava. aquele lugar ali está sem vida nenhuma, e a vida vai chegando aos poucos. A mesma coisa a gente pode acompanhar fazendo os laguinhos. De início não tem nada, mas essa vida vai chegando, e os vídeos sucessivos a gente também vai acompanhar isso. É uma história legal de ver. Os laguinhos vão avançando aos poucos, Aqui a gente viu que eu desfiz o banhado, ainda não refiz, fiz uma ligação direta dos filtros biológicos ali em cima, aos filtros ali. A ligação vem por aqui, fazendo uma ligação direta com um banhadinho que está sendo construído ali naquele canto. Em volta já plantei alguns bulbos de copo de leite que trouxe do sistema de águas pretas que é aquele que está ali embaixo então de lá as plantas estão migrando para cá tem plantado naquele pedacinho ali um papiro em volta copo de leite já andei colocando a grama, já é choveu um pouco essa noite. Então ali vai a água que vem do banhado, chega até aquela parte, ela é obrigada a infiltrar, passar por baixo, para chegar aqui nesse, nesse segundo laguinho. A gente está vendo que a água está esverdeada. Isso é por conta de alga. Então vendo entre os tijolos. Lá embaixo na água, aquele ali é um aguapé. Está vendo que está formando um, uma nata verde. Aquilo ali são algas. Ainda tem nutrientes por ali, mais aberto, recebendo maior insolação, a alga vai se desenvolvendo. E a mesma coisa daqui. Então, a alga que estava presente no, no solo, ela vai desenvolvendo, aqui agora que ela tem nutriente, tem energia solar, e ela vai se desenvolver até chegar no equilíbrio. Em volta do laguinho, eu coloquei solo, agora na par da manhã, e a gente pode ver que a água está subindo pelo solo, por capilaridade. Então, o solo aqui está Nesse momento está funcionando como uma esponja, está absorvendo parte dessa água aqui e ele vai ficar todo úmido, como o solo que já está lá do outro lado. Aqui ele já estava pronto, a gente viu em vídeos anteriores, e hoje deu um tempinho nos afazeres e aí eu vou fazendo pouco a pouco. Quando o Miguel está aqui, a gente, o serviço rende, né? O cara é, é um trator. Quando eu estou sozinho, eu vou fazendo a medida do possível. Mas veja então que nosso laguinho já está tomando uma consistência, já está tomando uma forma. Essa água, com o tempo, eu vou trazer outras plantas para cá também. E olha uma coisa legal que está acontecendo aqui. A água está esverdeada. Então a alga está presente, a alga está fazendo fotossíntese e está liberando oxigênio na água. Esse oxigênio que está sendo liberado, ele está contribuindo também para a limpeza dessa água. Tanto para a redução de, de matéria orgânica que tenha por aqui ou de, de outros componentes, quanto eventualmente de coliformes ou qualquer coisa nesse sentido. Outra coisa legal que acontece aqui também hoje mais cedo, enquanto eu estava fazendo o serviço, além dos pássaros que vêm se banhar e vêm comer bichinho e tudo mais, as libélulas estão começando a chegar no, no lago. Eu não sei como que as danadas aqui no alto do morro, como é que elas conseguem descobrir que tem aqui um, um laguinho para elas. Mas aí é um processo legal, porque elas vêm, vão depositar os ovos, aqui no laguinho, os ovos vão eclodir e virar uma larva e essa larva ela é danada, ela é uma predadora, então eventualmente outras larvas que, que tenha de mosquito, é, pernilongo e tudo mais, ela vai ajudar, ela vai auxiliar no controle dessas larvas. É, nós vamos acompanhar esse processo todo no passo a passo, eu estou pensando se eu vou colocar uns peixinhos por aqui ou não, porque aí a gente tem que cuidar da, das larvas aí dos mosquitos, mas dependendo de como for, se vê que, que tem bastante predadores e isso está fazendo controle sem a necessidade do, dos peixes, eu deixo sem peixe, senão nós vamos, vamos observando. Também estou contando com a possibilidade de esses laguinhos atraírem alguns pássaros que estão acostumados a alguma coisa mais brejosa. Se isso acontecer, é comum de, na pata desses pássaros, eles acabarem trazendo ovos, por exemplo, de anfíbios. Então, se de repente começar a aparecer anfíbio por aqui, é passarinho que, que foi lá embaixo, para os lados do, do Sapucaí. O rio Sapucaí está tá aqui pertinho, 500 metros de distância. Então, de lá, de, de andar nas margens, nos brejos, eles podem acabar trazendo para cá é, alguns ovos de, de anfíbios, o, o que é bem legal. Né? Ou de outros seres que que não estão presentes aqui e que eles vão ser trazidos de uma maneira ou de outra. Então vai ser legal ir acompanhando essa história toda, que aí é uma outra história que a gente vai entrando e que a gente não abordou ainda. Que é a chegada da vida em lugares novos. E aí a gente pode pensar num punhado de coisas: como é que é a chegada dos humanos num lugar novo, como é que é a chegada dos animais numa clareira recém-aberta na floresta ou no, num, num local onde houve um grande desmatamento. E a gente pode extrapolar isso também, como é que seria a chegada da vida em outros planetas. É legal ir fazendo essas relações. Ah, mas aí nós vamos conversando. Rolinha, canarinho pardal ali no, no laguinho e tem umas cambacica também, os bichinhos sabem que ali é profundo, então as cambacica vem, dão um voo rasante na, na água e aí vai para margem, elas não estão ali agora, mas no laguinho da esquerda a gente vê um tanto de canarinhos, Vamos ver se dá para puxar o zoom. Ali em cima dos tijolos são três canarinhos. Claro, eu vou arrumar as coisas ali de maneira a ter uma parte mais rasa para as crianças poderem tomar banho. Dia de lavar roupa. A água está chegando aqui no nosso primeiro laguinho. E ela está vindo do biodigestor e dos filtros biológicos. Ela chega aqui com um pouco de cheiro, exalando um pouco de, de odor. Isso porque ela está vindo de uma condição anaeróbia. Agora, não é nada de extraordinário. E esse cheiro vai durar alguns minutos. Depois disso, as coisas voltam ao, ao normal. É muito legal acompanhar todo esse processo. Então, se estiverem curtindo as ideias, compartilha com os amigos, chama o pessoal, se inscreve no canal se não for inscrito, tiver interesse, escreve aí, vamos trocar uma ideia, possibilidade da gente levar esses conhecimentos diretamente para você e para o seu grupo, onde você estiver, estou querendo botar o pé na estrada, andar um pouco aí pelo país, então qualquer coisa chama aí e a gente conversa. Legal?